Encarando a notícia de frente. Bom dia a todos novamente. Senhor presidente, é, no, dia primeiro, no dia primeiro desse mês, teve uma reportagem no jornal Mato Grosso do Norte falando sobre uma economia que foi feita em relação à gestão passada, com diárias e hora extras em quatro meses. Segundo o secretário Robson Quintino, ele afirmou que no mesmo período do ano passado foram gastos R$ 600 mil reais em diárias e horas extras. E nesses mesmos quatro meses, na nova gestão, foram só R$ 125 mil. Mas o detalhe que me chamou a atenção não foi esse não, senhor presidente. Segundo o que ele narra aqui na, na, na reportagem dele, ele disse bem assim... Frase dele, aspas, era uma grande bagunça, pagava hora extra sem ter teto, não tinha controle. Observamos que o limite máximo não era respeitado. E fomos para a Secretaria de Obras para entender o que estava sendo feito. Tinha situações de diárias e hora extras, e não poderia. Se o cara tem diária, não tem hora extra. Tem que ser um ou outro. O que isso significa, senhor presidente? E o que o secretário na rua aqui é um crime. Então, se é um crime, ele, no mínimo, ele tem que tomar as providências com relação a isso. Eu encamiei, semana passada, ofício, tanto para o Ministério Público, quanto para a Delegacia de Alta Floresta, solicitando informações, se há algum procedimento com relação a, a essa denúncia que foi feita por ele. Se não houver nenhuma denúncia, nem na Delegacia e nem no Ministério Público, o ofício, a Delegacia, ficou de me responder agora à tarde. E o MP ainda não respondeu. Se não tiver nenhuma denúncia, quero informar ao secretário e ao prefeito que eu vou registrar um boletim de ocorrência com relação a isso. Porque isso é um crime e um crime tem que ser apurado. Vou registrar um boletim de ocorrência e vou fazer um comunicado ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências, porque eu já falei aqui, dinheiro público não é para se ficar brincando, não é para se ficar rasgando nem queimando. Então, é, é a título de informação.